Eu ETFs nunca tive muito, houve uma vez ou outra que já tive ETFs no meu portfólio, mas eu sempre me dediquei mais à análise individual de ações, mas por vezes cheguei a ter ETFs, inclusive até de outros ativos financeiros como o ouro, já cheguei a ter ETFs do ouro, por exemplo. Inclusive até, não propriamente ETFs, mas algo parecido, que são ETNs, ligados a criptomoedas, <risos> também já tive, ok? Já, já explorei um bocadinho disso. E já tive ETFs de alguns setores em particular de ações.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 para quem não quer aprender a fazê-lo e está tudo bem, ok? É uma opção e realmente os ETFs é uma boa forma de se expor a esses ativos sem estar a expor muitas vezes aos riscos. Eu nunca, como te digo, nunca estive muito na parte dos ETFs e no início comecei também por ações individuais, não é mesmo? <risos> tive um outro ETF ao longo da vida, mas nunca nada representativo. Agora, é uma boa estratégia para quem quer começar, sem dúvida alguma, principalmente, ligando agora aqui ao teu último ponto, do tempo. Como é que uma pessoa gera o tempo. E há pessoas extremamente ocupadas, é normal. Ah, inclusive, sei é que temos aí dois ou três médicos que, volta a dizer, têm em turnos 48 horas seguidas, não é? E, de repente, onde é que encaixam tempo para estudar ações? Mas podem estar a investir em ações indiretamente a partir dos ETFs. Eu acho que aí faz muito sentido, ok? No início, quando uma pessoa está a aprender, pode ser uma boa estratégia investir em ETFs. Embora, claro, eu defendo e é aqui que eu incido mais, como vocês veem, é? na análise individual de ações. Por isso, respondendo à tua terceira pergunta, como é que uma pessoa com um trabalho consegue <risos> investir em ações, é uma questão de organização, organização de tempo.